No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as atualizações da página da SEGA E essas atualizações foram bem interessantes Também vou comentar a capa da Famitsu em comemoração aos 60 anos da SEGA Já adianto que a revista ainda não saiu, somente a capa foi divulgada Então não vou perder muito tempo com a introdução não Bora! Essa é a página inicial do Go SEGA, a página de 60 anos da SEGA. A primeira atualização é aqui no cantinho superior direito. Antes era somente em japonês, agora tem a opção de mudar para o idioma em inglês também. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é o Earth Ufo Catcher, aquele joguinho da SEGA que eu falei para vocês, que termina ao meio-dia, do dia 9 de junho aí no Brasil meia-noite aqui no Japão mesmo quase sem divulgação apenas com o site foram mais de 800 mil jogadores sendo que foi para um game temporário da minha visão foi um sucesso a terceira atualização que o site teve foi essa caixinha aqui ó send your message e para que que ela serve Sui para mandar mensagens de felicitações de aniversário para Sega dá para ver as mensagens de outras pessoas e tem gente do mundo todo e você pode aparecer também. É só clicar nessa caixinha, e até o final da página e clicar nessa outra caixinha. Você pode escolher uma figurinha para enfrentar sua mensagem, colocar seu nickname e você pode escrever uma mensagem de até 280 caracteres. Pode enviar uma foto sua também, ou do seu videogame, ou dos dois. Preencher o e-mail e repetir de novo esse e-mail. Aceitar os termos e clicar nessa caixinha cinza. Eu também vou mandar minha mensagem depois. A quarta atualização são essas figurinhas oficiais da SEGA. Antes tinha bem pouquinho. Agora aumentou bastante. Agora temos 442 figurinhas. Todas que tem esse new piscando são novas. Então todas essas figurinhas são grátis. Só fazer o download e usar. Também fizeram um mural com as mensagens de pessoas que fizeram a história da SEGA. E tem pessoas icônicas. Tem o Hiroshi Fujioka, que interpretou o Segata Sanchiro. O David Rosen, ex-presidente da SEGA e fundamental no sucesso da empresa em nível mundial. O Tom Kalinske, que dispensa comentários. É um deleite de pessoas importantes da história da SEGA. Também tem mensagens de outras empresas um compilado de tweets com os parabéns das empresas que fizeram parte da sua história. Além, claro, de outro mural com as empresas que fazem parte do grupo da Sami, ou seja, empresas co-irmãs da SEGA. Também foram lançados novos produtos comemorativos, como esse relógio da Seiko, em duas versões, preto e prata. Também tem chaveiros, cartões de aniversário, xícaras, camisetas. Se você quiser ver todos os itens, Todos estão na SEGA Store Online. Aliás, vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado. Beleza? Agora falando da Famitsu Desde ontem, quando eu divulguei Que saiu a imagem da revista Todo mundo achou que eu já tinha a revista em mãos E falando, cara, para com isso Mostra logo o que tem na revista e tals Mas a revista ainda não saiu Apenas a capa foi divulgada E o que eu posso adiantar pra vocês A capa da revista diz que tem uma entrevista Especial, fala do Segata Sanchiro E do Sega Shiro, e embaixo Ela diz Sega 60 E que vai ter 60 páginas Uma página para cada ano, agora Agora a gente tem que esperar para ver qual o conteúdo que essas 60 páginas vão trazer. E é claro que eu vou traduzir essas 60 páginas para você. Aí, claro, você vai me perguntar, né? Vai ter algum anúncio? Então, eu não sei. A revista é uma revista comemorativa. Quem falou de anúncio foi aquele jornalista lá. A Sega mesmo não falou nada, mas pode ter. Pode, mas não sei não, hein? muita gente ficou esperançosa porque viu o Segata Sanchiro com o Saturn Branco na mão, né? Mas vale lembrar que o nome dele é um trocadilho, né? Sega Satanshiro significa Sega Saturn Branco e também significa Jogue Sega Saturn. Então, quer dizer, ele literalmente está segurando o nome dele, não necessariamente que tenha que ter algum anúncio com o Sega Saturn. E vale lembrar também que ele era o mascote do Sega Saturn. Então, vamos recapitular as novidades. A página da SEGA de 60 anos agora está no idioma em inglês também. Você pode optar entre japonês e inglês. Foram adicionados novos produtos em comemoração aos 60 anos da SEGA. Chaveiro, camiseta, relógio. Você também pode parabenizar a SEGA escrevendo uma mensagem para o site oficial. E a Famitsu vai sair essa semana e eu vou traduzir. Então é isso. E aí, o que, que você achou das novidades que a SEGA apresentou? Estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba VitoriSui. No Twitter é o melhor modo para a gente conversar. E no Instagram nós precisamos chegar logo a 10 mil seguidores, para eu poder ter vantagens na plataforma e poder produzir conteúdo extra para o IGTV. Por isso, pede lá para o seu amigo, para seu inimigo, para sua amiga, para sua inimiga, me seguir no Instagram, VitoriSui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. Ah, quando chegar a Famitsu, são 60 páginas, hein? Vai dar um trabalho pra traduzir isso aí.